Oi, minha gente querida do meu coração, tudo bem? É... Olha onde a gente vai passear hoje. Não vou nem conseguindo assim me animar muito, sabe? Porque a gente viajou uma hora mais ou menos para chegar aqui. Foi uma hora? É uma hora e pouco. E agora saindo do carro, o Dani me fala. Amor, deixei minha jaqueta de neve em casa. A gente vai passear um pouquinho só até ele, né? Até o quanto ele aguentar e antes dele congelar a gente vai embora. Bom, o pombo está quentinho. Quentinho e puxando. Eu estou quentinha. Mirani está só com. Por isso enquanto daqui. estou meio quentinho. Daqui a pouco eu vou estar com bastante frio. Gente, isso tudo que vocês estão vendo aqui, lá na frente, é um lago Tá congelado Ó, as pessoas estão andando ali em cima, isso tudo é um lago Lá as crianças estão aprendendo a, a esquiar Pista pequenininha as kids E lá em cima tem um monte de gente descendo Ai, que coisa! Queria estar tá esquiando também Quem sabe no final do, de janeiro, algo assim depois que eu já tiver um pouco melhor das costas Tenho fé <risos> Pronto, que ele vai agora? <risos> Só quer é brincar, né? Pô aqui <risos> No meio do lago Nossa, gente, como ele gosta da neve Bom... Quem não gosta, né? Olha isso! Olha que coisa mais fofa! A cara do outro cachorro que lindinho! Ai que lindo! Eles vão soltar, eles vão soltar o outro cachorro! Vamos ver se vai dar certo! Eles perguntaram se podia soltar ele! Ai oh, que lindo! <risos> que lindo! É. Quer brincar? Finalmente um amiguinho para brincar do seu tamanho, né? <risos> Olha o lago ali embaixo tá Nossa Isso é um negócio da outra vez que eu vim aqui Tinha um trecho marcado onde podia caminhar Não podia caminhar em tudo como a gente tá Ano passado eu patinei no gelo aqui né No lago mesmo, no gelo do lago E quando a gente ia patinando Ia fazendo Assim de gelo quebrando A gente ficou morrendo de medo que acho que estava começando sim. a derreter já com a Ruth com Paulo também que veio. As crianças olha, eles gostaram de brincar juntos agora. Os donos estão chamando ela de volta. Ela não, não quer voltar. Ela quer continuar brincando com o Ponga. É bom que dá uma canseira nele. O Pongo pula de vez em quando por cima dela É muito doido E notícia boa Eu não estou com frio Tá suando, tô suando até Porque minha cabeça, tá, a gente tá andando Ah, Yara tá ainda sempre olhando para brincar com ele Pongo. E ele tipo, já perdeu é. o endereço Já quero ir explorar sozinho Vem Pongo, como? Pongo Ela quer brincar E o Pongo já... É. Já brinquei, já te conheci, já vi o suficiente. Cadê ela? Agora ela foi lá pra... Ah, é assim, é? No reino animal também? Se ela perde interesse, aí o cachorro vai atrás. Ah, entendi. Olha lá, estão juntos de novo. Sacanagem desses homens, eu vou te contar. Ontem as nossas sobrinhas fizeram 9 anos, então parabéns pra elas, são gêmeas. Ó oh, gente, a gente atravessou o lago agora, tá vendo aqui que na beirinha já tá bem mais molhado, ó. A gente veio de lá, lá do outro lado, a gente atravessou o lago inteiro, assim. Na Suíça também tem farofa. Se alguém quer uma linguiçinha aí... Eu... Maroni. Ai, maroni. Hum. Delícia, é uma semente, tipo pinhão. Castanha é portuguesa. Parece... Isso, castanha portuguesa. É. Olha que delícia! Hum. Nossa, esse cheiro. É Eu bom. amo isso. Agora vamos pra casa! Cadê os chips? Essa chips, chips, chips! A lambida do Congo ainda está na tela, na lente, Não quer ainda. dizer. <risos> Neve, um, árvores assim, floresta e montanhas. É a melhor combinação que existe. Lorento, meu marido, é? Tá menos quatro lá fora Menos quatro E ele estava o tempo inteiro só com Uma fleece, assim uma... Isso daqui, ó E o que você tem por baixo? Alguma Uma coisa? camiseta só Uma camiseta Tudo bem, Tô ótimo Para menos quatro, para que jaqueta de A gente fica comprando essas coisas para você Jaqueta de neve, bota de neve Tudo custa caro, nem precisa É bom saber, né? I'm <laughs> sorry. Viva o Papai! É hora, é hora, é hora! Sim! Tudo bom! Cinquenta! Nossa, que diferença! Trinta e sete para cinquenta! Você não tinha visto fogos de Ano Novo antes, Mariane? Eu não, porque esse aqui é no meu aniversário antes É, no teu aniversário também tem, mas não é Ano Novo, é, né? É. Ah, Música ah, mas... Hein <risos> meninas? Onde vocês vão estar em 15 anos? Na escola. Na escola? Você vai estar estudando ou dando aula? Você é cacu. E você, Isabelle? Cacá? Hum? Cacá? Cacá. <risos> Quantas vezes Amor, hum. onde vai estar daqui 15 anos? Morando nas montanhas. <risos> <risos> Uma casa de fazenda bem gostosa com plantações de, da nossa horta, vegana, pio, peixinhos, <risos> galinhas, galinha e o, pongo. e o pongo e mais uns quatro cachorros. <risos> oh, louco, eu. E uns hum. par de ovelhas. Não Sei se eu quero os quatro cachorros. <risos> E você? Onde eu vai vou estar, estar daqui? Junto, é? E o que mais? Uh, ah, eu gostaria de estar com os filhos. Uhum. Só gostarias, hein? Gostaria. Você tá linda, sabia? Obrigada. Muito, muito linda. Eu vou estar com o cabelo branquinho. Branco? Eu vou estar com a barba branca. Quantos anos eu vou ter? 47. É tá tudo branquinho. Vai estar tudo branquinho, porque eu já tenho uns par. E eu vou estar com a barba toda branca. Yes! Yeah. Nossa, tava muito frio lá fora, gente do céu! Os nossos amigos foram embora agora. A gente ainda foi andar um pouquinho com o Pongo. Foi bom o seu ano novo, amor? Foi, muito gostoso. Nossa. Tá bom o seu ano novo pongo. Olha hora que os nossos amigos ai, ai. <risos> deixaram ali? Eu tava com a mão no bolso, agora, cadê a chave. <risos> Eu também, tive um ano novo bem legal, uma passada Gente, ano novo, nossa, tô empacotada Muito gostoso Esses últimos dias a gente saiu bem da dieta E eu já senti ah, as consequências Mas a partir de agora é dieta de novo E eu tô bem feliz com isso Eu também E eu tô bem feliz pra relaxar hoje Eu quero hum. comida e muito carinho hum. Eu quero dormir agora, porque eu cansei, né? Essas crianças me deram uma canseira